Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhe sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os doze apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram, despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse, Dá-lhe vós mesmo de comer. Eles responderam, só temos cinco pães e dois peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos cinco mil homens, mas Jesus disse aos discípulos, mandai ao povo sentar-se em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram, então Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os e partiu-os, e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos doze cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação: Glória a vós, Senhor. Irmão caríssimo, querido Padre Mário, Diácono José Brilhador, amado povo de Deus, celebrar a Eucaristia, celebrar a solenidade do corpo e do sangue de Cristo, é celebrar a união, a comunhão. É assim que nós nos referimos a Jesus Eucarístico. A comunhão. Por isso é preciso um espírito de comunhão para realmente celebrarmos esta festa com consciência e de forma verdadeira, na qual nós nos tornamos cada vez mais conscientes de que Jesus está presente no pão eucarístico. Ali está Cristo vivo, eterno, com seu corpo, sangue, alma e divindade a nos fortalecer. Ao comungar, nós estamos recebendo o próprio Deus. E ao sair desta igreja, nós estamos levando o Senhor. Portanto, celebrar a Eucaristia é estar em espírito de comunhão com Deus, por meio da igreja e também com os irmãos e irmãs. Nós temos a presença real de Jesus na Eucaristia mas podemos encontrá-lo também nesta presença de uma igreja que também é um corpo o corpo místico de Cristo que hoje se reúne para celebrar esta fé. Só é possível estar em comunhão com o corpo e o sangue de Cristo se nós também nos esforçarmos por estar em comunhão com as pessoas. Se alguém se aproxima do altar para oferecer a Deus aquilo que traz e para recebê-lo, mas tem algo em seu coração contra alguém, é preciso deixar a oferta para, depois de reconciliar-se, participar da mesa do Senhor. Comunhão, participação. É incompatível receber Jesus e até mesmo adorá-lo, se no altar do nosso coração existe tanto ressentimento, rancor, divisões. Do contrário, nós fazemos dessa festa apenas uma manifestação de piedade popular. É muito mais do que isso. É uma manifestação, sim, pública da nossa fé em Jesus na Eucaristia, mas é o nosso compromisso com Ele, é por isso que além da nossa participação, aqui presente como estamos, na comunhão com Cristo e a igreja, nós também recebemos dele uma missão. Somos sempre enviados em cada missa da qual nós participamos. Depois de participarmos dessa mesa santa, nós também somos chamados a partilhar, nas nossas mesas, seja da nossa casa, seja do nosso trabalho, em tantas outras nas quais nós nos reunimos com as pessoas, e naquilo que nós temos a oferecer. Todas as leituras vão falar para nós desta partilha que permeia o coração de quem crê em Deus. A começar pela primeira leitura, na qual o sacerdote Melquisedeque, ele vai abençoar pão e vinho, e oferecer a Abraão e aos seus homens que estão ali cansados, famintos, algo muito importante. Melquisedeque e Abraão pertenciam a povos diferentes e até mesmo rivais. Mas diante de uma necessidade, nós vemos que a divisão acontece, não a divisão de povos, mas a divisão do pão. Melquisedeque como sacerdote é aquele que apresenta a Deus este pão e depois oferece. Nós encontramos nessa figura desse sacerdote aquilo que depois na nova e eterna aliança os sacerdotes também vão realizar fazendo memória de Cristo. Dar graças a Deus pelo pão, abençoá-lo e distribuí-lo. Isso acontece na Eucaristia, na Santa Missa. E vemos em Melquisedeque a figura daquilo que depois Cristo vai instituir como sacramento. A sua presença viva e a sua presença que deve ser atuante em nós. A Eucaristia produz efeitos nos corações que estão abertos para Cristo e para os irmãos. Existe uma relação estreita, íntima entre a Eucaristia e vida. Não tem como separar isso. Não é somente uma relação com Deus. Quando eu recebo Jesus na Eucaristia, a própria comunhão, eu também devo esforçar-me em estar em comunhão com os demais. É por isso que a Eucaristia é desafiadora, comprometedora e sempre nos remete a uma missão. Na segunda leitura nós vamos ver Paulo que vai nos falar sobre a instituição da Eucaristia. É o primeiro relato na Sagrada Escritura sobre a Eucaristia, mesmo antes dos evangelhos serem escritos. E Paulo vai destacar que esse gesto de partilha não deve se deixar contaminar pela vaidade, pelas divisões, e por tudo aquilo que vem macular o sentido de nós estarmos reunidos em torno de Cristo. A comunidade de Corinto para a qual Paulo falava, era uma comunidade que tinha, sim, muitos conflitos. E quando ele fala que nós não podemos comer corpo de Cristo indignamente, ele está se referindo àquelas divisões que aconteciam entre as pessoas, que embora muito piedosas diante do sacramento, não se esforçavam por uma vida de santidade, na qual se devia permitir que Cristo realmente vivesse nelas. Por isso que Paulo vai nos mostrar, consagrado esse momento, e como é sagrado receber a Eucaristia, e levá-la como ostensório vivo. Hoje, o ostensório carregando, o tesouro da igreja, que é a presença de Jesus eucarístico, sairá pelas ruas da cidade. E quantos ostensórios saem também diariamente, nos finais de semana, desta igreja? Por estas mesmas portas, quantos de nós talvez não tenhamos a consciência mais plena de que nós estamos levando Jesus conosco? Embora naquele instante em que o acolhemos e fazemos a nossa oração na hora da comunhão, nós prestemos ao Senhor a adoração, o diálogo por meio da oração, nós não podemos nos esquecer, Ele permanece conosco e Ele quer agir em nós. É por isso que o Evangelho de hoje... Nós veremos que Jesus é aquele que, diante das multidões, acolhe as pessoas, anuncia o reino, tal como se faz na missa. O padre começa a liturgia da Santa Missa, saudando o povo de Deus. Em seguida, por meio da liturgia da palavra, anuncia o reino do Senhor no seu ensinamento, na sua vida. E Jesus continua, depois de propagar, anunciar o reino, a comprometer os seus discípulos por meio daquele sinal da partilha na multiplicação dos pães. dai lhes vós mesmos de comer, diz Jesus. O que acontece naquele instante é a graça de Deus atuando, mas com a colaboração, das pessoas que estão ali, os discípulos não conseguem alcançar a proposta de Jesus. Eles agem de uma forma individualista, achando que estão sendo práticos ao dizer Mestre, despede agora essa multidão para que cada um possa ter tempo de comprar o seu alimento. Mas Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer. É preciso, ao receber Jesus, também saber que nós temos algo a oferecer. Do contrário, nós vamos nos aproximar dele apenas passivamente, como alguém que recebe, mas guarda para si. Aquele que recebe Jesus na Eucaristia tem que assimilar o jeito do mestre, deixar Cristo viver em si, justamente porque... Ao receber a Eucaristia, eu sou chamado a me oferecer como Ele, porque a Eucaristia é doação de vida, é entrega do Senhor, é partilha, partilha dos bens espirituais, dos bens materiais, é partilha das habilidades que tenho, partilha da inteligência que recebi, partilha daquilo que eu possuo, sim, é andar, como igreja, com Cristo, mas sempre tendo em vista que o corpo dele se faz presente também naqueles que se reúnem, e não apenas naqueles que se reúnem no sentido de estar juntos no mesmo lugar, mas naqueles que acima de tudo se unem no seu corpo. Como é bonita a expressão de algumas pessoas que, mesmo sem poder se ver com mais frequência, dizem assim, nós nos encontramos na Eucaristia. Você já ouviu isso de alguém? Amigos, irmãos queridos que por várias razões acabam se distanciando fisicamente e encontram na Eucaristia esse eixo central que as une. Se nós comungarmos Jesus tendo a consciência de que ao estar com ele nós também estamos ligados a todos por meio da igreja, a nossa vida passa a ser diferente. Os discípulos são aqueles que têm apenas cinco pães e dois peixes. Eles naquele instante ainda não receberam o poder de fazer grandes prodígios como o mestre. Não tinham o poder de multiplicar, mas de oferecer aquilo de que dispunham para que com o poder de Deus, realmente a graça acontecesse. Existem muitas situações que nós não conseguimos multiplicar algo, mas nós podemos oferecer o que nós temos. E a graça de Deus, então, faz com que isso se multiplique. À medida em que eu saio do meu egoísmo, eu ofereço aquilo que primeiro recebi de Deus, e outras pessoas também começam a oferecer aquilo que têm. E quando a gente vê, a graça de Deus está atuando porque houve a multiplicação do amor. E nós somos chamados, amados irmãos, ao fazer essa experiência com Jesus, a multiplicarmos também os seus gestos de amor. É nisso que reside o verdadeiro poder de Deus. E todos os prodígios que o Senhor realizou, com as curas, com os milagres, demonstram o seu amor pela humanidade a dignidade humana aos olhos de Deus e que deve ser também preservada no agir, nas relações fraternas. É por isso que Jesus continua a nos dizer, dai vós mesmos de comer. Em alguns instantes somos nós que recebemos Jesus, que devemos oferecer a nossa vida uma palavra, um gesto. Se nós atribuímos tudo a Deus nós estamos nos deixando de nos comprometer verdadeiramente com Ele. Se nós abraçamos verdadeiramente Jesus Eucarístico, levando-o consigo, nós estamos também oferecendo-o às pessoas na missão que nós recebemos. E a missão é justamente deixar Cristo agir em nós. Participamos da sua missão enquanto igreja. Por isso, amados irmãos e irmãs, que em cada missa, nós cada vez mais busquemos nos alimentar, mas não como alguém que recebe Jesus para si, e sim como alguém que se fortalece dele e o oferece para tantos. Comunhão com o Senhor, participação na vida da igreja, missão pelo envio de Jesus que diz a nós Dai vós mesmos de comer, através daquilo que vocês sabem, através daquilo que vocês receberam, através daquilo que eu mesmo coloquei no coração de vocês e que agora vocês podem realmente multiplicar pela força do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé e professar juntos a nossa fé.